formas que a gente pode usar, porque muitas vezes a gente pergunta como fazer, mas a gente ainda está naquele ai, mas eu preciso ter uma coisa para fazer, né? eu preciso ter, né? então é, você pode sair em qualquer lugar, é só você trabalhar essa presença Nem instantaneamente, você se vê nesse círculo eletrônico de produção que você é, né? eu sou isso tudo, e você vai, trabalha muito mais coisas além dessa proteção, é muito, é muito mais grandioso, é mas muito já mais resolve, profunda, né? só né? isso, que você é, quiser. Obrigada, é, que linda, até comecei a gravar, tinha esquecido, me empolguei, turma, começamos, mas já faz só uns 10 minutos, tá? para quem for assistir depois, bem-vindos, a Sandra trouxe um ponto muito importante, porque tem horas que você fala, nossa, preciso fazer todo um autoconhecimento para eu estar tá protegida em qualquer lugar. Não, e se eu só falar eu sou? Como que isso vai reverberar dentro de mim? No primeiro momento, vamos ser sinceras, no fundo, no fundo, vocês entendem que é eu sou? Eu fiquei... Quando eu li o livro de Saint-Germain, antes de falar qualquer coisa aqui para vocês, falei, mas que raio que é esse eu sou? Eu queria ir além do significado da palavra, né? E aí eu fiquei observando o que, que a frase, quer dizer, ressoava no meu corpo. E eu senti uma vibração. Só que eu também percebia que o meu inconsciente... Nossa, o que é isso? O que, que é isso que você está falando eu sou? Que metida! sentida que você é. Eu falei, olha, tô, tô em duplicidade aqui, mas aí eu fiquei falando, eu sou, eu sou, eu sou, e aí eu fui sentindo dentro de mim uma reprogramação recorrente sendo feita. Então, no primeiro momento, parece uma luta, né? porque você está sentindo uma coisa e aí você lembra que você é outra coisa. E aí esse eu sou, ele expande mesmo o um magnetismo em volta de você, e de tanto você fazer, você cria esse círculo eletrônico, que o São germain fala muito, né? e ele fica espontâneo e natural a seu serviço, qualquer decisão tua que fa falha a tua memória, ele te lembra instantaneamente, foi o que aconteceu comigo, eu tava ali, e aí foi drenando a energia, aí parou no limite, aí minha consciência, Marise, acorda, Olha lá que você está sendo drenada por você mesma, pelas suas escolhas indevidas, seus excessos. Eu falei, opa, obrigada. Aí parei, respirei, estabilizei e ficou tudo bem. Então, de tanto praticar... Claro que às vezes a gente se excede em alguns pontos, mas você vai perceber que esse círculo eletrônico, ele te dá um aviso. Tom, ei, não faz isso, não. Você Essa camada protetora do eu sou... Você sabe exatamente o que você precisa fazer, onde ir, como agir, porque você se reconhece como o mestre da sua vida, né? Mesmo entre altos e baixos, que é super comum, mas você estabiliza muito rápido. Então, o eu sou deve ser praticado, né? Ao invés da gente falar, nossa, tô toda lascada, toda ferrada, não tô boa. É, não, ok, constato que não estou, mas não vou sair por aí espalhando. Eu sou a presença divina, aqui agora eu sou toda a saúde que eu mereço ter, porque eu sou a presença divina, né? E só de falar isso, não é que você vai estar tá mascarando o que você sente muito pelo contrário, mas você vai fazer na colhida da verdade de quem você é, até todo o seu corpo e essa sua personalidade que viveu numa mentira volte a acordar nessa verdade de quem você é né? é muito legal, então é é profundo, né, Sam? É muito, Funciona, mas eu digo, gente. gente, se a gente treina, eu também, já tem um, muito tempo que eu acesso isso, e aos poucos, cada vez que a gente vai treinando, como a Marise falou, é como se você fosse trocando é, uma coisa pela outra, vai saindo uma coisa e vai entrando outra, vai sendo absorvida por aquela verdade, isso. É, é tão poderoso que, às vezes, é, é imperceptível. Você simplesmente troca sensação, sem saber, perceber. Quando você vê, você já está sentindo aquilo. E é, é, é muito é muito forte. É uma experiência que eu acho que vale a pena. Quem ainda não leu o livro, pelo menos não, pelo menos os primeiros 25 os tópicos lá, que é rápido... É, leia sentindo né, com o coração dedicando ali aquela aquele momento sinta o que quer dizer né no seu coração você vai começar a treinar a usar essa essa afirmação e você é muito rápida a mudança assim é começa mudando mesmo e vai fazer muita diferença na vida da gente assim. Nessa coisa assim, você passa a ser mesmo e você sente que não precisa de mais nada. Não precisa é. ter medo de nada, não precisa se proteger de nada. Você já é aquilo, como ele explica lá. Que lindo, Sam. E o que é mais maravilhoso de tudo, e junto com Cartas de Cristo também, que pede essa essa atenção na nossa conduta para a gente reprogramar, e né, além, para acessar. Esse lugar de essência Porque como eu quero reprogramar como eu, eu me digo Palavras, então deixa eu só Mutar aqui, depois quem quiser Falar eu, eu, eu desmuto Tá, peraí é, Aqui, pronto Vamos lá, só pra gente Porque às vezes né, tem alguma Criança, normalmente, aí eles, eles Fazem a parra, né? Ó, é... Eles pedem, eles falam muito da essência. E quando a gente sente essas essas frases entrando em nós, fala nossa, que delícia, que gostoso. Mas eu também vejo no dia a dia a, a grande maioria não fazendo, né, esse círculo girado, esse lugar já experimentado, é, cai de novo nos padrões antigos, né, de qualquer coisa, de se achar em in... É muito pequeno. Se achar inválido, se achar, ah, não confia em mim, eu tenho dúvida, eu isso aqui, isso aqui, sempre numa baixeza, né? Esses recursos de reprogramação, nesses livros que foram passados, é justamente para a gente começar a colocar, é, fazer essa roda girar eu percebo que isso está aumentando um percentual ao longo do dia das pessoas nas atitudes, mas ainda assim a gente primeiro escolhe ter dúvida de alguma coisa, ou escolhe querer ver para ter certeza, né? ainda a gente está insistindo um pouquinho nesse lugar, mas não tem problema, é né? justamente o pedido de treino, afinal de contas, todas nós e a nossa vida dentro e fora é a somatória do que a gente tem falado e pensado, é, é muito fácil a conta hoje, tem muito mistério para se viver bem. Se eu quero viver bem, uh, se eu quero me sentir amada, eu vou passar minha me amar diariamente. Se eu escolho ter uma vida mais leve, eu preciso arquitetar uma forma para eu começar a me dizer que eu quero uma vida mais leve. Ah, minha vida é pesada. Se você continuar a falar, vai ser sempre assim. Então a gente está bem, tá, tá bem batido, né? Tudo isso. Agora. A gente só precisa se unir para falar, não, agora eu consigo e eu vou para cima e, e todas as coisas que estão vindo para mim eu realmente vou aplicar, principalmente no, no pior momento da minha vida. né? Que isso é uma outra coisa que eu percebo. A pessoa se enxerga numa fragilidade e, e ela deixa chegar num, num estopim absurdo e esquece de usar toda a magia do que aprendeu de si mesma. Na hora que ela mais precisa de si, ela não está lá. Ela escolhe dormir. Então, eu estou aqui de verdade para incentivar todas vocês em níveis cada vez mais profundos. Né? Porque a gente vai ficar rodando nisso, rodando nisso, rodando nisso até passar da próxima fase, que são muitas que estão vindo. E vocês têm ideia do que vem pela frente? Alguém calcula qual que é o próximo passo depois que a gente fica ali de boa, consciente, tcharana, o que, que vem depois disso? Oi, Marise. Oi, Pati. Eu... Oi, amor. Então, ela falando é, sobre a presença eu sou, né? essas frases, e eu, como a Sandra, tenho a mesma, as mesmas percepções que a Sandra tem em relação às frases, eu também tenho. Tem até que um post-it aqui, que Saint-Germain no livro diz, né, para a gente falar todo dia de manhã quando a gente acorda. É, eu sou a presença governante que me precede onde quer que eu vá este dia, que comanda perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. né? Então essa frase ele fala assim, fala isso todo dia quando vocês acordarem, vocês têm que falar essa frase todo dia até internalizar e ficar automático. Tá? Então é um dia que você não vai precisar nem mais ler, você já acorda com isso. E uma coisa muito legal que hoje eu fiz de manhã... É, eu tava também numa vibração um pouco mais baixa e eu falei assim, peraí, deixa eu, deixa eu traçar uma estratégia aqui para levantar a vibração, né, e mudar essa crença, é, que tava me perturbando, uma crença chatinha, aí eu falei assim, peraí, eu vou me transformar na minha melhor amiga, então eu me vi como uma outra pessoa, eu ficava me olhando de fora assim, né, falei, vamos amiga, vamos pra academia, amiga, agora vamos ali comprar um brinco? vamos no mercado comprar uma coisa gostosa, né, que você goste, aí eu ficava conversando comigo mesma, como se eu fosse outra pessoa, isso foi muito legal, É fantástico. foi muito legal. Que fantástico, é, é isso, Paty, você ser sua melhor amiga, mesmo num, num movimento de maior estresse, falar, oi, o que está que acontecendo? Hum, Quer chorar um pouquinho, estou aqui hum. com você, o que, que você precisa? Não está errado, põe para fora. Isso é incrível. Pela primeira vez a gente está sendo convidado a, a ser nossas melhores amigas. Coisa que foi diferente desde o nosso nascimento. A gente foi inserido em meio a muitas cobranças, né? É, faz isso, faz aquilo, se encaixa aqui, se encaixa Não dá, nunca é suficiente, você é insuficiente, não vai dar certo, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito. Não é que tem que ser, a gente já era e nem sabia. <risos> Não, e a gente faz isso com as pessoas o tempo todo, né? Tempo a gente todo. quer aconselhar, a gente quer ajudar. É o que é. a Samanda tava falando, né? Uhum. Você vai com o intuito de ajudar e você acaba absorvendo... Alguma... Gente, por que a gente não faz isso com a gente, né? Vamos fazer é. com a gente. Vem cá, é. amiga, vamos conversar. Que legal isso que você trouxe, porque... Quando a gente aconselha alguém... Aí é o ego querendo que a pessoa siga o que a gente sugeriu, né? Mas se você falar, ó, eu fiz assim... E você? Como é que você vai fazer? É outra perspectiva. E aí não pesa no teu sistema. Né? E você mesma pode falar com você desse jeito. Sem essa, essa castração. Você tem que fazer assim. Ou do que? Ei, Patrícia, né? vamos conversar. O que é está que acontecendo aí? E deixar ela falar tudo. Não né? E não está errado falar tudo, não é mesmo? Então é tão bonito tudo isso. É isso que você está fazendo, parte aí fala ah, mas é normal conversar comigo, mas às vezes o diálogo ele é só negativo. Eu tenho uma ponta positiva, mas a maioria está conseguindo fazer isso, né? de se colocar no colo, porque isso é estar presente. Você conversar com você mesmo. Agora você falar, eu não consigo, não dá. Tô acabada, tô não sei da lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Você não tá sendo sua amiga, né? Mas se você começar a se contar uma história de super validação E aí eu quero contar uma coisa para vocês, aí né? eu vou ter coragem de contar, mas eu vou contar. <risos> Antes de ontem, tava aqui, cansada e tal. E aí eu falei no vídeo, mas não falei quem foi que veio, né? Mas eu falei, eu vou... Né? Me falaram, mostra a tua coragem, pontos... Você trouxe Sananda, você vai ter coragem de falar que ele veio? Eu falei, tá bom. Ah, eu estava cansada aqui e aí eu tomei um sacode ah, de uma pessoa que foi muito querida aqui na Terra, que fez um trabalho bem legal, que foi o Gasparetto. E eu levei um susto, porque ele é muito engraçado. Ele vem pipocando, né? É, é aquele jeito dele. Eu falei, nossa, é sério? E ele, ah, como não? Eu falei, tá bom. E ele veio trazer uma mensagem que eu acho que vale para vocês, para todas nós, né? Ele chegou bem perto de mim e Menina, que humildade distorcida tua! Falei: Por quê? O <risos> que, que eu fiz, cara? Não fiz nada para ninguém, só estou trabalhando. Ele: Não, olha o mundo, as pessoas pensando grande ambiciosos, querendo dominar o mundo, não é? Eu falei, é, ele falou, é a energia masculina, querendo prover, dominar o mundo, ficar no topo. Eu falei, é, mas o que, que isso tem a ver comigo? Ele falou, falta essa energia. Você falei, eu eu não quero dominar o mundo. Ele falou, não, olha que curioso. Como você se coloca para baixo, menina? Estou falando que uma pessoa que não tem a intenção de dominar o mundo financeiramente, mas tem uma intenção de ajudar a expandir as pessoas cada vez mais, não tem ambição. E ele, como é que é que a gente vai colocar mais pessoas na sala do trabalho, sendo que você loca a sala de 30 a 50 pessoas? Não dá para a gente colocar mais pessoas. Eu fiquei assim, ó falei, caramba, ele falou, como vocês pensam pequeno, é ridículo. Eu falei, ai, que horror, você tá acabando comigo, cara. E ele, não, tô falando para teu bem, meu. a gente vai trabalhar junto, todos nós, a gente está em união. Só que a gente precisa se posicionar, não brigando, mas se posicionar em abrangência. Porque o, o horror, o terror, o mecanismo antigo, eles usam aquela força de abrangência para ambição. E como a gente ainda tem essa, esse dogma de, ai, não pode ser ambicioso, não pode, não sei o quê, porque, claro, a gente passou por tantas coisas terríveis desde lá de trás, né, desde o começo da história da humanidade, que vem esse rastro, que a ambição é alguma coisa ruim, eu falou meu Deus, como positivar a ambição? Ele falou, é uma energia, é um foco que pode ser modificado em algo muito positivo para todo o planeta Terra. Você já parou para pensar sobre isso? Que todos os elementos do indivíduo revertidos no amor e na expansão, vocês vão conseguir tudo que vocês querem. E aí, minha gente, eu fiquei com a boca assim, ó. E aí ele gritou assim, ó. Tens grande! <risos> Ai, meu Deus, cara! A cara dele, né? Ele tá super bem lá, fazendo vários trabalhos com calumbo, um monte de Amiguinhos ali da linhagem dele. Então, o que que ressoa isso para vocês, né? É, essa força. Será que a gente não tá se sabotando? Né? Ah, eu vou fazer devagarinho Eu vou fazer tudo bem pequenininho. Né? Ah, porque eu me amo muito, então eu vou devagarinho mesmo. Porque senão não vai dar certo. Olha a história que a gente já se conta. Então, é um lugar de abrangência que a gente vai afunilando e vai indo até mais fundo. Ressoa com alguém isso que o Gasparetto trouxe? Alguém gostaria de falar? Essa história, essa história de ambição, sim, mas... Hoje eu tô, né? Só dá eu aqui, até dei mas ideia. Mas fala, eu Faltou preciso só de deixar. vocês! Não faço nada sozinha. Você sabe que essa história de ambição é uma coisa que também é um problema, um pouco assim pra mim, porque às vezes é muita culpa, sabe? É, porque você fala poxa, eu não preciso de tudo isso, não, não sabe? Como se fosse, fosse proibido, como se eu estivesse sendo gananciosa, e um dia não sei quem que falou pra mim, falou você já imaginou que se você tivesse mais dinheiro, né, mais condições é, quantas pessoas mais você poderia estar ajudando? Né? Será que na hora de mudar né, um pouquinho a, a essa forma de ver como se, se uh, for, essa ganância não tem, né, má? como se isso fosse ruim e a gente se sente culpado, né? Então, pensar pequeno, às vezes pensar grande, pra quê? Pra que isso? Não preciso disso. A gente olha Chico Xavier, né? Que vivia humildemente e tal, você fala, meu, o que sou eu? A gente tem que tomar cuidado, tem um tem um equilíbrio aí, não é, Mar? Isso. Não precisa é, ser assim, né? É, uh, é legal isso que você falou, né? A gente falou de ambição e a gente relaciona a ambição já a dinheiro, né, Sá? É, é. Mas será que é só isso? Será que a ambição não pode estar direcionada para uma outra coisa e o resto só ser consequência de um bom trabalho? É, por que, que a gente não pode reverter nessa é, de uma outra maneira? Né? Eu não, não vou mentir nunca para vocês. É, eu, eu, eu tenho, tinha a ambição de ascensionar. Né? Uhum. É, totalmente, assim. E eu fui com força. Né? Eu quase quebrei minha vida no meio por causa disso. Né? Porque as mudanças são muito bruscas, né? E aí eu entendo que... Aí eu até pergunto, tá errado? Tinha que ser? Eles falaram não. E aí me lembra muito aquele filme Matrix, quando o Neil sai da Matrix, que o Morfeu conta para ele, ó, oh, você vivia numa ilusão. Ele teve uma pane, né? Ele entrou em pane, assim. Ele ele não ficou bem. Ele queria voltar, ele ficou ficou nauseado, ficou se sentindo deslocado, a mente dele entrou em parafuso. E é mais ou menos isso que a gente está sendo apresentado, uma nova realidade de força total de quem nós somos. E aparentemente até parece, um realmente parece um lugar perigoso, porque a gente ouviu essa história, e pode ser que em outras encarnações, e eu tenho certeza disso, que a gente tenha usado a lição de uma forma muito descabida, a gente pode ter feito muitas pessoas sofrer, enfim. Então fica esse registro de, opa, eu não posso errar de novo. Mas será que hoje a gente não tem a consciência suficiente para não errar de novo? Vocês confiam em vocês 100% para integrar todas essas energias que estão distorcidas para o bem maior de vocês e do mundo? Que é incrível, né? A gente está falando de muitos ingredientes de quem nós somos, que a vida toda falaram que não era bom, e estão pedindo unificação de cada detalhe. Tanto que no projeto Sananda da, da Vivência Online, que a gente fez em presencial, uh, o, o primeiro exercício era a união com o instinto selvagem. Olha que loucura, que pediram. pessoal, vocês precisam integrar essa inteligência. Não que vocês vão sair por aí mordendo os outros, <risos> matando gente. Não é mas vocês vão integrar essa, essa genialidade de, de saber fazer a leitura da Terra, de, de olhar território, de, de ter um sexto sentido, ah, por aqui eu não vou, de, daquilo está fresco em você, e não amortecido e jogado lá atrás, porque eu não posso ser bicho. Não, a nossa escala do ser bicho está aqui, está nesse corpo, está na história dele, né? e ele merece ser honrado. Vai de novo, a gente não vai ser Uga-Uga, mas vai integrar essa força na sabedoria que está se intelectualizando agora e se espiritualizando. Faz sentido para vocês isso? Marise, não, eu tempo. achei... a primeira, No momento que você falou dessa... Que trouxe essa mensagem para você, me veio Madre Teresa de Calcutá. E aí, por que isso, né? Porque, assim a ambição de levar os, a sua mensagem, o seu trabalho, o um maior número de pessoas possível, se expandir para o mundo, né? E ela, enfim, não ganhou dinheiro para isso, mas eu, é, é, tudo o que ela precisou chegava até ela, né? É e aí me veio também uma lembrança de, de uma história de um, de um curador, de um mestre curador de um livro que eu comprei, que, enfim... É antigos segredos de um mestre curador, é, e era a história de um, de um mestre indiano, ele era um curador, e, e ele era um, um aprendiz, né? Ele, queria, ele foi aprender a ler o curso, a curar as pessoas com aquela energia, ele aprendeu com alguns mestres, e ele, ele tinha a ambição de é, atender o, o, a madrida Teresa de Calcutá, e tinha é, também o Dalai Lama. Então, ele queria ser tão bom naquilo, naquela técnica de, de, de olho, de perceber a energia e curar as pessoas com a, com a energia, ajudar as pessoas, e que ele, um, ele treinou tanto com o mestre dele lá, aqueles mestres andianos, e que ele um dia conseguiu. Ele conseguiu atender os dois, essa ambição de ser bom de acessar a mestria dele. E ele, ao longo do tempo, ele foi atendendo milhares e milhares e milhares de pessoas na Índia e no mundo inteiro. Pessoas iam do mundo inteiro para lá, para ser atendido por ele. Esse livro é muito extraordinário. ele E, e a pessoa que escreveu essa história está lá hoje na Índia, é, trabalha lá nesse projeto, nessa nesse grupo, né, que criou esse trabalho, ele disse, esse senhor já faleceu, doutor Naran, e, e aí eu, me veio essa coisa da ambição de levar a nossa para o mundo, por que não, né, como você falou, ah, deixa eu ficar aqui quietinha no meu cantinho, me não deixa na zona é, de conforto, né, é, exatamente, eu ainda não me é coloco isso. muito nesse lugar, mas assim, quanto se a gente quer ver esse mundo diferente a gente não pode fazer é, a ambição isso. de ajudar a, a, a cuidar desse planeta a ensinar as crianças na escola a preservar esse planeta é uma ambição de coisa grande para todos nós grande né para todos, é, todos nós. nós então foi isso é. que me veio quando você falou me veio muito né? forte a gente tá grande de verdade é e aí você vê né é... Eu tanto achava que eu estava pensando grande, só que não. É, como eu contei, eu, acho que eu contei para algumas pessoas, a gente tinha alocado sala para 40 pessoas. E aí, só que a dona do espaço errou. Ela errou lá a quantidade. Na verdade, caberiam só 30. E ela falou, ó, o cara que ia fazer um evento na sala grande, ele acabou de cancelar. Então, eu vou colocar vocês na sala grande pelo mesmo valor. Só que aí, passaram... Chegaram mais 10 pessoas, aí lotou a sala, eu falei para ela, não, agora eu vou, vou te pagar então. E aí o Gasparetto falou assim, é, nós precisamos criar problemas para você enxergar que precisa ir um lugar maior. Eu falei, nossa, cara, não tava enxergando o molhufo Então, assim, as mensagens vão vir para a gente se unificar nessa maestria que a gente acha que é só ficar paz e amor. Gratilovers, gratitude. <risos> Aquele humorista no Instagram que fala que eu acho massa. É, não é isso. É, é, sim, é gratilovers, gratitude, mas com, com potência, né, de união, é, sem arrogância, sem prepotência, mas no amor, com bom senso, um olhar crítico expansivo, um olhar crítico propositivo. Porque se a gente não tiver essas pessoas, se nós não formos essas pessoas, como é que a gente vai diminuir, diminuir o ruído do que essa velha energia, esse velho pensamento, esse velho sistema é, continue e às vezes até confunde a gente? Né? Quando que a gente vai se colocar verdadeiramente? Foi isso que ficou claro que o Gasparetto trouxe e um mês atrás o mestre Larion também trouxe para mim, me deu uma e pediu para eu falar mais ainda. Eu falei, mais, mais do que eu já falo, cara. Todos vocês, a voz do amor e da verdade, ela precisa ser falada para que as outras pessoas sintam a verdade dentro delas. Se vocês ficarem em grupos restritos, como é que vai ser? Vocês precisam se preparar para estar nesses ambientes que até pouco tempo vocês estavam também nas caixinhas, né? De que isso é certo, isso é errado, isso não dá, isso não dá, não tem limite para nós. E o San Germain está aqui, ele está... Nossa, eu vou chorar, não acredito. E ele a tá, ele tá, gente está muito emocionado. Está feliz. Falou, finalmente vocês estão entendendo. E aí eu falei, nossa, está chorando, por quê? Porque eu fico muito maravilhada com a conquista do que vocês estão fazendo. Né? Não desistam. As dores ressurgem porque elas precisam ser sentidas para não serem mais sentidas <risos> é assim que é de você entender e validar que aquela informação é igual um programa ele está falando é um programa que você aceitou e agora vocês estão reformulando todos os programas dentro de si porque a verdade é como se recetasse tudo que vocês são Fazendo que vocês sejam o zero na luz divina que voltou a acender em seus corações. Ela sempre esteve aí, mas não estava operando, não estava sendo mexida, ela não estava sendo movimentada. E agora, finalmente, estamos vendo muitas mestras e mestres amados sendo despertos. Este é o grande caminho. E não digo que vocês estejam no primeiro caminho, no primeiro passo, não. Vocês já estão a mil passos à frente. Mas vocês não acreditam. Quando é que vocês vão acreditar? Vocês precisam que eu fale? Ou vocês vão passar a se dar as mãos? E confiar no que eu estou falando? Vocês são, de fato, grandes mestres. E aqui, neste instante... Estamos trazendo o ancoramento de toda a chama violeta da transmutação. E gostaria de inspirar uma condução meditativa. Apenas, vocês têm fotos de vocês ou na memória de quando vocês eram tão pequeninos, quando vocês eram bebês? Alguém aí se lembra de quando era bebê? Fechem os olhos. Coloquem esta criança em seu colo, de você com você mesmo. E podem fazer o movimento com os braços para que o seu raciocínio lógico entenda o que está acontecendo. Segure a cabecinha deste bebê. E olhe bem para ele. Como se ele tivesse nascido agora, neste instante. E digam mentalmente, criança amada, eis que acabaste de nascer. O mundo do qual você foi inserido vai te dizer coisas que não são verdadeiras a seu respeito. Mas coloco aqui, em sua memória de renascimento, a grande verdade. A verdade de que você é o puro amor. A verdade é que nada pode te atingir, a não ser que você permita. A verdade é que tudo que você quiser, você pode conseguir. A verdade é que basta você escolher a alegria, que instantaneamente você estará nela. A verdade é que a cada dia você vai poder escolher melhor, melhor e melhor, porque você é a criadora e o criador da sua vida. Criança você se ama, porque o amor corre em suas veias, você é pura, você é a presença divina, fluidificadora que transforma, que regenera, que cura e que abençoa qualquer coisa que tocar, então leve esta mensagem criança amada para todos os seus ciclos, então, comecem a perceber essa criança vocês tirando ela do colo de vocês e ela passando na fase de um ano. Se vejam com um ano, se vejam com dois anos, mas não tenham o bebê a sua versão de um ano como um verdadeiro filme à sua frente. Você com dois anos, com três, com quatro, leve esta bênção, este luminoso, com cinco, com seis, com sete, com oito. Abençoe suas crianças todas, com nove, com dez, com onze, leve. Leve o amor, 12, 13, 14, 15, 16, vai fazendo essas crianças aparecerem, 17, 18 e continue até a idade que vocês estão hoje, coloque todos os seus ciclos anuais, terrenos desta existência nesta simbiose fluídica da chama transmutadora violeta e leve até o ponto central e chegando na tua idade e vai como um raio de luz e quando chegar em você hoje vocês vão dizer em voz alta. Todas estas crianças vivem em mim, no amor, porque nós, eu, sou a presença divina. E somos mestras da nossa vida. Respirem. Ah. Percebam a reação atômica de seus corpos, percebam a alegria, como se algumas de vocês dançassem internamente, em conexão com todos os seus eus desta existência. E agora... Aproveitando a oportunidade, mesmo que vocês não tenham clareza no que vão ver, não se preocupe com isto. Parta do ponto antes de você nascer. Deixe sua mente trazer. E sinta e veja a possibilidade de abrir os seus registros akáshicos, abrir os seus registros akáshicos, abrir os seus registros akáshicos, numa longa fila de existências. E o que vai se projetar para vocês vai ser a idade que você descartou nas outras existências, deixe surgir as infinitas possibilidades do que você foi e não apenas como humano, deixe e não se questione o que é verdade ou o que não é, deixe fluir numa longa fila todos estes seres aparecendo como flechas e percebo que quase não tem fim porque você não consegue ver o fim. Vai vendo esse fio luminoso e na sua extensão, que quase não é possível ver, você sentir o começo de tudo. Então você, hoje, antes de nascer. Vá passando nesta fila, no meio de cada existência, sentindo as experiências e vá correndo, porque a tua história, a tua vida, corra até a fonte, corra agradecendo um a uma, independente do que tenha ocorrido. Obrigada, obrigada, obrigada. Vocês construíram o lugar onde eu estou, obrigada, obrigada, obrigada. E corra, mais rápido como a velocidade da luz. A testa fonte central luminosa que quase ofusca seus olhos. E perceba que todos os outros corpos te olham com esperança. E você diz, não se culpem pelo passado. Porque hoje a nossa história é completamente diferente, Vou nos unir nesta fonte que sempre foi nossa. E comecem, amadas e amado, a mergulhar nesta fonte que te criou. Sentindo o trepidar, a palpitação. Sentindo o resgate da tua paz, da tua unificação, da tua força, da tua postura, da tua presença, de toda a tua inteligência sendo regenerada aqui e agora. Amadas e amado, qualquer esquecimento na Terra, voltem para seus lugares nesta consciência, porque é daqui que vocês verdadeiramente operam com toda a força do universo. Respire e vão deixando a luz que te abraça imensa e vasta se tornando permanentemente e relembrada por sua memória no seu dia se encolhendo no teu peito como se você colocasse toda a força do Criador em tuas entranhas a verdade é que já está mas precisamos criar esta dinâmica para que vocês acreditem. E perceba que é impossível encolher a luz que vocês são, uma vez que ela for ativada. Respirem. Ah. Vocês perceberam que a grande verdade é que toda mudança que vocês buscam, ela começará através de seus passos. E quantos mais se unirem nestes passos, respeitando suas formas de pensamento. Mais rápido teremos um planeta ascensionado com glória e dedicação por toda a minha vida a vocês. Eu sou o San Germano em união com meu irmão amado Sananda. Respire. Estão voltando. Eu acredito. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Para me ajudar a voltar também. <risos> eu sinto que momento né eu me lembro pequenininha assim pedindo Deus por favor me protege porque eu vi um monte de coisa à noite ficava assustada e aí o San Germain me deu um um frescor aqui que eu acho que ficou em vocês. Você estava rezando para você mesmo. Ele nunca esteve fora. Você é ele. Por isso que a gente vive na sociedade de tá. Porque se tivesse um comandante em outra <risos> alçada... Nada seria como está, certo? A gente criou esse mundo. É a nossa responsabilidade mudar ele também. Sem peso. Com alegria com esse alimento. Lindo, né? O que, que ficou para vocês? Eu estou com o um braço tremendo até agora. Porque ele foi fofo hoje. Ele não gritou. Posso falar? Pode, amor. coisa linda. E... Mara, é maravilhoso. É, assim, é, você falou aqui, né, eu falei com a Tati lá da Califórnia há uma hora atrás, exatamente a mesma coisa, que eu falei para ela que a gente está aqui para usar a nossa boca, não para se entupir de comida e entre várias outras coisas, mas para levar a nossa cura e, tra e transbordar isso, sabe? É, a gente já sabe, a gente só precisa acreditar e praticar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Cara, que incrível! A gente está na mesma incrível. sintonia, né? a gente está no mesmo que lugar. Incrível, assim, é só a confirmação de é. que é esse o caminho. É. Você não está, não, você está, é isso. Você é isso. não desiste, é, né? Então é, é incrível. Que lindo. Só gratidão Eu agradeço muito Você está super conectada A gente está resgatando o nosso poder hum. antigo E como foi para vocês Passar nessas filas indianas aí, Desde ser humano é. Até passado Porque é, é, Vem um, um empoderamento Um resgate do seu direito né, De ser inteiro Porque isso é ascensionar Sim. Pode falar ah, tava... Linda! Antes de começar, né? Que eu estava assisti... começando a assistir uma aula, tava... ia assistir uma aula e eu, um pouquinho antes, né? É... Eu fiquei assim, gente. Eu estava eu... começando a assistir aula e eu estava falando de algumas questões, enfim, da formação, e eu fiquei pensando, né? É como isso se conecta com, é, com essa questão né, da, do que a gente vem discutindo aqui, é, da, minha, da minha prática profissional, com essa questão do, né, da, da, do despertar, desse todo outro conhecimento, e eu ainda tenho muita questão de articular as duas coisas. Né? Como é que eu falo, como eu falo com os meus pacientes, como meu atendo, assim então eu, eu, eu fico ainda muito confusa assim né tenho muita questão com como que eu digo qual é a minha assim como é que eu transmito a minha verdade o que eu estou percebendo juntando com o que eu uma né com o que eu aprendi com a técnica com enfim o aprendizado que eu trago academicamente. né e isso fica muito confuso para mim ainda assim, fica eu muito... entendo. E aí, eu, eu tava ouvindo ela falando, começando a falar, na verdade, porque eu entrei para deixar ela para assistir depois. E eu tive um lampejo, um assim, de cara, dá para fazer, dá para conectar alguma coisa. As, as, assim, não dá, não precisa. Porque eu sempre fico numa uma dicotomia, assim, eu tenho que largar a mão de um. O que eu tenho que largar a mão para pegar, mas não é. E eu fico muito dividida, assim, às vezes, né? É, e aí me veio. É, nesse momento que eu estava pensando isso, foi antes do tal. E veio justamente eu pensar assim, caramba, quando eu tinha é, 20 anos a menos, eu não pensava, assim, eu tinha uma potência, assim, eu não tinha essas dúvidas, eu tinha, aí eu, eu quando eu fui nesse caminho, eu falei assim, cara, eu me perdi, aonde que eu me perdi, assim, onde que eu me embolei? Eu, em algum momento, eu tinha isso, assim, sabe, eu, eu fiquei embolada em algum lugar e tal, então, é, e aí você trouxe, antes de você entrar com o Saint-Germain e que ele fala, né, essa, essa, essa mensagem da é, é, dessa, assim, da gente ser mais é, é, afirmativo e de buscar, é, enfim, é, é, essa, essa ambição, né, um pouquinho antes de você começar a analisar, chegou a me dar uma, uma ânsia de vômito, assim, é. tão forte que veio, porque, é, assim, né, como é que eu... E eu fico na dúvida, se eu fico mais, cada vez mais, mais assim, eu quero ficar assim, ou se eu falo, como que eu falo, como é que eu misturo as coisas. Então, assim, me veio uma ânsia de vômito, é. assim, um tipo, negócio de ir por dentro assim, Deus eu cheguei a me bom. sentir mal aqui, sabe? Ainda bem que veio ele para me acalmar. Porque realmente é isso. É, assim, é uma grande questão para mim, né? Uhum. E veio tudo isso, assim, uma hora atrás. E veio vindo, eu entrei aqui e veio que tudo lindo. isso. Que lindo. Enfim, Nossa. É, é, o, né? o passar mal é a, é a, é a resistência. A gente segura segura é, segura é que não... e aí vem ele e fala que não tem problema nenhum né a gente está integrando não não há dúvidas a gente que criar o que o outro vai pensar como que vai ser que vai ser não o outro sabe o que é verdade você não vai impor nada você só vai fluir e vai fazer e quando você vê você vai estar tá fazendo porque a tua intenção energética vai dar, dar abertura para isso é. Teve uma, uma moça, uma querida, ela era assim, evangélica, até a pessoa que me recomendou na época, ó, oh, não fala nada essas coisas aí, que você fala, pelo amor de Deus, senão ela vai surtar, não pode deixar, eu vou encontrar uma forma, um outro jeito que ela entenda por amor a ela, tá bom. A gente começou a fazer, começou a fazer, e aí eu fui dando a intenção energética da verdade falando em amor, falando mais em Jesus Cristo, tão somente ela, até onde ela acreditava, que já é muito, né? E aí a gente foi fazendo, fazendo, fazendo. De repente, acho que numa quarta ou quinta sessão, ela, ela desligou a câmera e eu falei, vamos energizar ela? Vamos. Aí ela ficou, eu não vi o jeito que ela estava aceitar, né? Mas, pô, eu falei, ela desligou a câmera, tudo bem, eu fechei o olho e eu vi exatamente o jeito que ela tava, mas tudo bem. Aí a paranormalidade dela abriu de um jeito que ninguém me explica. E aí ela voltou e eu falei assim, por que que você não deitou? E ela, meu Deus do céu, ela falou, Marisa, eu vi um, uma pessoa de dois metros de altura, que é enorme, um ser branco, uma coisa e eu sentia tanto amor, foi, era Jesus, né, era Jesus, eu tenho certeza que era, eu falei assim, é o que você acreditar que é, ela falou assim, e eu senti tanto amor, tanto que meu Deus, a gente tem que falar mais sobre essas coisas, porque ela cessou dentro dela, né ninguém precisa impor nada, tá dentro, tá no DNA dela, tá no registro dela, a verdade, você vai costurando, conversando, você vai só enviando amor, ela vai encontrar o caminho, né, da maneira dela, estão com as suas pacientes, você vai ver, você vai estar com essa energia tão aflorada, comigo acontece uhum. direto, qualquer roda que eu vou, estão falando de bolsa, o assunto vai para a espiritualidade, e eu não falo nada, eu só fico quieta, e os sério, você comprou aquela bolsa, que legal, e aí passa uma hora, mas aconteceu um negócio estranho, não sei o quê, e aí quando eu vejo, tá... <risos> a turma toda, e quieto, não falo nada, porque a energia, ela fica girando os assuntos, as técnicas ou o que a gente tem que fazer e às vezes você não precisa falar nada. É, eu vejo Fê, você dando abertura energética, você nem precisando se esforçar ou se posicionar para isso. As coisas naturalmente as pessoas vão dando a abertura para você para você fazer as aplicações. Né? Você não precisa ter receio de nada. É um é um up, aliás, e que up para o seu trabalho. Então, isso é formidável. Começa a deixar soltar, que o seu Germão falou. Ela quase não deixou soltar. Por isso, olha, vou fazer. Ela vomitar para ver se sai. Gratidão. Ai, eu que agradeço. tá, tá bom? O seu olho está melhorando? Está melhorando devagar. Eu estou sem óculos, já trouxe assim, mais sem vergonha. Ela fez uma mais cirurgia, gente. Ah, tá uma em toma ainda aqui assim mas tá tudo certo ah assim. vai melhorar vai ficar ótimo mas ela é irmã da, da Sandra não é a mesma é a cara gêmea. gêmea gente do céu ah lá gêmea, gêmea. olha só não são irmãs são são você sabe que eu tava aqui depois da meditação tá ela começou a falar e eu fiquei pensando meu Deus é a mesma a pessoa Sandra, tá de... a Sandra... A Sandra que Fernanda um fractal Gente, eu sou muito iguais. <risos> Gente, que... Quase alma gêmea. Super. Não, vocês são extensão uma da outra. O que, que ficou para vocês de hoje? Dessa mensagem, desse exercício? Alguém gostaria de dar as considerações finais para eu liberar vocês? A Juju. Manda ver, Juju. É, essa coisa da criança e de estar no útero, né? Eu ouvi algumas frases... Do tipo, da pessoa que estava me gerando, que não ia dar conta, que não era isso que ela queria. Isso é muito forte, né? Porque quanto que a gente ouviu que a gente não, não era o que tinha que ser, ou não era tão boa quanto tinha que ser. E acho que tem tudo a ver com o exercício que ele colocou para a gente exercer nosso poder onde a gente está. Porque até hoje a gente já ouviu muito. E por isso que a gente vai se encolhendo, né? Se encolhendo. Quando a Fernanda falou da nossa potência quando a gente era mais nova e, e não tinha medo de nada e não ficava com medo de errar com nada. E a gente foi se encolhendo, se encolhendo, né? Agora tá na Acho hora... A integração disso, né? Tá na hora da gente ficar em pé, né? Tão lindo isso. A gente finalmente vai, vai, assim, na verdade, a gente realmente vai ficar em pé dessa vez, porque até pouco tempo a gente só dormia. Então, estou muito feliz por isso, gente. Para mim foi muito forte. A Tati não quer falar nada? Falar, Marcos. Estou aqui, né, é, é, prestando atenção nesses exercícios, na sua fala, na fala de São Germão entre outros, e realmente estamos todos conectados, todos nós aqui estamos conectados, né? Creio que a gente esteja vivendo aí um processo de auto-amor muito intenso de todas as formas, desde o, do, através do seu corpo físico, desde através de um emprego, do trabalho, né? É, é, em, em todos os aspectos, assim, a gente está vivendo essa linda transformação do nosso alto amor do nosso auto-reconhecimento. e tudo que foi dito aqui principalmente essa questão de ambição né é, eu venho trabalhando há muito tempo eu, eu tenho essa questão muito forte a Maíra que eu diga né Má? E, e foi muito bom parece que parece não foi dito para nós foi dito para mim. Para todos nós. É, foi pra plantada fazer. aí a semente no nosso coração. Obrigada. Eu gratidão. que agradeço. Agradeço a todos vocês. A Rosanete queria falar? Para eu já liberar é. vocês. É que essa parte da criança, meninas, eu passei uma infância, como é que se diz? Não gostava muito de mim. E hoje eu me vi, no, eu comigo no colo, sabe? Se abriu um túnel. E aí e tinha pessoas que diziam assim, se ame se ame sabe e, e aquilo foi tão forte que eu achei que estava emocionada porque eu me vi, sabe e foi indo eu fui vendo cada etapa minha, cada etapa porque até então eu dizia, isso não é para mim porque eu me achava que eu era excluída sabe então só que, que tá tão e aí veio São Germán que é que parece assim que ele veio para provar para mim que eu, que eu tô no caminho certo que eu tô fazendo as coisas certo que eu tô sentindo que eu tô vendo é o certo, sabe? E hum. aquela frase, se ame, se ame, que tipo assim, é como se, se eu me amar, todos os meus problemas vão se resolver através disso, porque eu preciso me ver. É isso que veio pra mim, sabe? Que coisa linda. Ai, Rosalete, obrigada. Oi, amor. Então, você tem um minutinho só para dar aqui uma reflexão? Claro, Liliana. Um, por... Então, porque você sabe que eu tenho aquela coisa de achar que eu não vejo, porque eu gostava, etc. Mas então aqui há uns tempos, também, um, quando, eu, eu, eu lembrei-me agora da Samantha, da Samantha da última vez uh, ter falado, que achava que estava estagnada, que não estava a evoluir, que estava parada, porque eu também passei por esse momento. Mas então começou a para mim uma reflexão de, ok, para, realmente estás estagnada? E eu pensava no início, sim, eu não vejo nada, eu não sinto nada, e depois comecei a tomar atenção nas minhas atitudes do dia a dia, em que comecei a escolher a palavra correta, comecei a escolher se não tinha nada bom para dizer, então eu não vou dizer. Comecei a escolher uh, essas pequenas escolhas do dia a dia, que eu achava que eram insignificantes, é que comecei a ver realmente o quanto eu estava a evoluir, em que em vez de dar, de berrar, eu calava e dizia não, eu escolho luz, eu escolho paz, eu escolho estar bem. Aquele momento em que uma aprecia é, eu vou-te fazer isto! E agora eu escolho não, eu não vou fazer, eu agora escolho luz. E então, é só uma reflexão para as meninas que às vezes também me passam, porque eu ainda passo, não é? Aquela coisa de eu não estou a ver, eu não estou a ver na verdade as mais importantes é no dia a dia não é o que a gente escolhe escolher realmente uma boa palavra um bom sentimento e isso acho que também é a Liliana que coisa mais linda para a gente encerrar assim, com chave de ouro porque assim a gente quer ouvir né claro algumas pessoas querem ouvir querem ver né e tudo bem é legal e ao mesmo tempo é assustador mas eu vou ouvir um conselho de fora Ou eu vou prestar atenção no conselho que eu posso me dar Que é isso que você está fazendo, Liliana Eu estou me dando um bom conselho Eu estou me contando a verdade E aí fazendo isso você se conecta né? Nesse lugar que você tanto procura fora Que era o aprendizado é. para você Eu estou tão feliz por você e por todas vocês Gente, obrigada brigada de verdade assim porque pelo que vocês estão fazendo né é uma é uma grande mudança e o São Germão coloca muito isso junto com né com a consciência do Sananda também aqui é, é vocês precisam realmente acreditar mais em todo o movimento que vocês estão fazendo porque a conta tá batendo mais para luz agora todos os dias né? a gente mais ao longo do dia se ama a gente mais então a gente está fazendo o movimento que eles já esperavam mesmo, e o futuro, o próximo passo, ele fala assim é só felicidade, é só abundância, não vai faltar nada para ninguém, que nunca faltou é né? que vocês nunca viram essa abundância que já existia dentro de vocês então é, não há escassez de nada, eles você fala mas como assim? Não há aí falou um grande mestre se totaliza nessa abundância e aí ele cria, ele volta a radiar esse raio magnético que ele tem sempre o que ele precisa para ficar bem íntegro, em pé, feliz, quentinho, com uma casa. Né? Essas coisas. Que delícia, né? Então vamos vibrar porque a gente vai espalhar isso para outras pessoas também por aí, às vezes sem falar nada. É, ou às vezes falando para caramba, que às vezes é preciso né falar. Uhum. Mas quanto mais a gente vai é, reorganizar o inconsciente coletivo. Né? A Fernanda entende bem o que é o inconsciente coletivo. Aí, então você imagina a gente reestruturando e sendo responsável por todo o planeta, né? ajudando, porque é a nossa responsabilidade diária. Meu pensamento está pesado, ele está leve. O que eu estou escolhendo hoje? Estou sendo honesta, estou sendo legal, estou mostrando uma outra via para o inconsciente coletivo ou eu estou continuando a ser a dramática que sofre? O que, é que eu vou fazer hoje por mim? E a gente já fez a nossa escolha. Senão vocês não estariam aqui. Então, muito obrigada, gente. Ó, uma salva de palmas para você. Amada. gratidão. Eu que agradeço. Um beijo. Obrigada, Marise. Eu que agradeço muito. Então, lembrem. tá todo mundo unido aí no coração. Né? Ninguém está mais separado. Só lembrar disso e pôr para ação. Tá bom? Um beijo. Boa noite. Tchau, oh, tchau. Rodolfo, tchau!